Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcelo Duço, aqui para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou jogar Bad Wars com o Marco O Marco está aqui comigo é... E hoje nós iremos jogar Bedwars Então, qual que é a ideia desse jogo? Eu tava vendo aqui E a gente vai precisar, literalmente É tipo Bedwars, cara É, é igual ao do Minecraft real, só que esse aqui é no Roblox Então, vamos pra partida Aqui, ok É basicamente A Bedroars mesmo Tá Ok Entendi, tô vendo a mecânica Aqui do jogo uh, Ok É bem parecido até com Minecraft wow. Mano, pra um jogo De Roblox isso aqui, tá Tá bem hein? Bom é... Deixa eu ver aqui Esse baú, ó oh. Espada, picareta, ó, oh, top, hein? Top, top, top. Tá, vamos lá. Agora eu vou mostrar a minha profissionalidade. Um, dois, três. Oh, vai, é agora! É agora! Vai! Vou! É. Vocês não viram nada, tá? É, é, é. Não aconteceu nada, gente. É bug, é bug, tá? Bugou. Eu vou ter que acelerar aqui, tá? Né? Que bugou, será que saiu bug? Voltei aqui, aqui tava com um bug, sabe? E agora que eu já voltei aqui, tá saindo bugado. O internet tá boa. Agora é só esperar, iniciar a partida e o Marco voltar. Ele também tava bugado. Voltei aqui pro lobby. É, eu falei que tava bugado, cara. Deixa ver que começar tudo de novo. Mas mano, seguinte. É, agora tem que esperar de novo Todos entrarem Porque a net do... Ah, não, o Marco já tá aqui Oxe, o Marco trocou de skin, é? Ah, entendi Então, bora É, cara, eu já peguei uma mãe aqui Porque eu tive que dar uma Relembrada aqui nos... Como eu jogava Minecraft E já tô aqui de volta Deixa eu ver esse baú aqui Ah, não tem nada, errei o comando 48 vezes Caramba, peraí aí ai Deixa eu ver esse cara. Qual, que, qual é bico bigodudo? Nossa, eu tô errando esse botão tudo. Pera aí. aí. Ah, quatro diamantes. Sou pobre. Calma lá. aí aí. Tá, peguei o ouro. E aí, o que eu faço? Ah, dá pra comprar aqui. Oh. É literalmente videoarça. para uma espada de pedra. Agora eu vou pro ataque. onde vai o último Agora não vai acontecer mais nada. Então, posso ir mais na paz. Só toda hora eu tô errando esse comando eu vou botar aqui. Ó, ah, pegamos uns, uns ferrinhos aqui. Ok, pegamos uns ferro tal. É, tá, diamante. Ok. Eu prefiro jogar em primeira pessoa, porque eu acho que é mais, né? você tem mais noção de espaço, vou dar esse ferro é, é, aqui pro Marco pra ele guardar, porque eu vou, eu vou pra batalha, eu vou pra batalha, eu vou batalhar. Aí, ó. Tchau, Marco. Tá, a câmera tá protegida. Agora eu vou pro ataque. Vou saber como é que eu sou bom. Ó, ó, ó. Você pula pra... papo. Opa, diamante? Aham, uhum, depois eu pego. Ó, ó o cara ali, ó. O cara tá ali. Chegar aqui, ó. Pimba, pimba. Nossa. Um... O cara me deu um golpe. Eu morri. Tipo assim, foi um golpe. O cara me deu um golpe. Eu morri. Eu ainda acho que minha espada é melhor. Mano, o cara me deu um golpe. Que isso, mano. Olha lá, maluque Pegar aqui. Oxe, um cajado, ó. É raro? Ô louco. Nossa, tudo eu. Seu um raio aqui. Ixi, agora eu vou lá. Acabar com a vida desse cara. Vambora. Vai, pula aqui. Pula, pula. Não, não pula, não. Buguei. Vai, é agora, Vai, isso. Toma, pome. Oxi, o cara me dá um golpe, eu morro. Não, sou errado. Oxi, eu dou 15 golpes no cara, eu não morro. Eu não eu morro, eu, o cara não morre. Agora, quando eu dou um golpe, eu morro. Quando ele me dá um golpe, eu morro. Qual que é o sentido disso? Tem menor sentido, cara. O sentido foi embora. O sentido, o sentido acabou. Tá, vou proteger aqui a cama com essas lanças que eu acho que é mais né e mais eficiente pra proteger aqui. Porque daí se o cara vier, tá de boa, né? Não tem problema nenhum, então tá tranquilo. Ai, errei já. Já começou, começou, começou. Tá aqui. Olha lá, de novo, de novo, de novo. Ah, pelo amor de Deus. Ok, aqui, aqui. Quero ver quem vai invadir. Olá peguei aqui uns ferros, comprar mais lã aqui. Ok, engraçado aqui tá escrito lã branca. Eu compro vira rosa. Sou time rosa. Tá. Tampa aqui. Ali. De novo. Tá difícil, viu? Tá difícil, tá difícil esse negócio. Não tá, não tá dando. Tá difícil. Tá. Vou tampar em cima aqui também para não ter perigo, né? Uma dupla camada em cima e do lado. E por baixo? Acho que não. Vou lá pro ataque. Deixa eu ver. para ataque não, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Tá. Aqui tem de box. Esmeralda? Opa! Uma esmeralda, pra mais uma esmeralda para conta. É... e agora eu vou para lá. Agora sem errar. Não, não, vou não, vou não. Ó, vou... ó. Oh, oh. Ah não, mano. Viu é que meu, minha mentalidade é falou assim. Não vai. Eu fui lá e fui. Sacanagem o um negócio desse. Não é possível. Tá, comprei espada. É, ok. Minha armadura de couro. Opa, de ferro? 120. Não tenho 120, vou ter que juntar um pouco. É. Tá. Não tem ainda. Não é caro. Que isso, é bem caro. Tá, ok. Toda hora eu é errei esse comando. Agora, bora. Oh, o time amarelo não tem ninguém. Mas ah, então, bora. Oh, o Marco já tá ali já. Tá, aqui os ferros. Bom, não tem nada. Vendedor é a mesma coisa. Ah, então, vou voltar pra minha base aqui que tu vai dar mais de boa. Ok. Uh, aqui, uma batata. Oxi. Ó, oh, grande fumaça. Que legal, tá? lá Tome. E tome, e ti, e, e tome, tome, tome. Caramba, tô ficando mais, na Acabou com minha visão. Tá, ok. Agora eu preciso ver onde eu tô. Bora pro ataque. Bora. Não, pera. Tem um cara aí? Ah, não, é só ferro mesmo. Aí, mano, consegui. Lá, agora eu quero ver alguém me matar. Eu tô com a minha melhor armadura, praticamente. Opa, papo bloco bloco aqui, deixa eu ver. Uma ratoeira legal, legal. O que eu faço com essa ratoeira? Ah, uma ratoeira explosiva. Essa é eficiente, hein? Essa funciona. Tá, ok, tem nada aqui. Tamo pobre. Tá, aqui eu não vou conseguir comprar que eu não tenho diamante. Espada de pedra, ok. É o profeta de ferro, dá pra melhorar! Ah! Ok. Entendi, entendi. Tá É. O que eu faço agora? Será que eu vou pro ataque? Ah, não sei. Ah, bora, vou tentar aqui. aqui, deixa eu ver se tem alguém aqui olha ah lá, vou tentar acertar o cara. Tome! Tome! Ok mais perto, vou mais perto. Isso ok tá. Ah, galera, então esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e fui!